Lá. Sabe aquela frase, cada um só vale aquilo que tem? Pois é, a humanidade está, como certo autor classificou Viciada em comprar aquilo que não precisa Com dinheiro que não tem Para tentar impressionar pessoas que não gostam A fim de tentar ser aquilo que não é Algumas ainda tomam dinheiro emprestado Para tentar pagar suas dívidas impensadas Isso em grande parte é resultado da psicologia do consumo durante o século 20 muitas empresas utilizaram estratégias de marketing que induziam as pessoas a consumir para se sentirem únicas no mundo uma geração cuja identidade seria demonstrada naquilo que tem não naquilo que é uma geração orientada a desejo e consumo muito cuidado a psicologia do consumo pode ser um verdadeiro cavaleiro da pobreza na sua vida não apenas pobreza financeira mas também pobreza emocional. Feliz mesmo é aquele que reconhece o seu valor para além das coisas que possui, cuja felicidade não está em comprar, consumir, em ter, mas que é feliz mesmo na negatividade da vida. Pense nisso. Grande abraço. E eu pergunto a você, você gostou desse vídeo? Se gostou, então curta, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no nosso canal. Toda semana nós estamos trazendo conteúdos novos de motivação, carreira e administração. Um grande abraço!